Nem todo capítulo é para sempre. Mas molda e ensina como ser melhor. Nem toda queda é um reflexo do seu valor. Um caminho diferente pode levar você ao que você realmente queria. O conselho que eu posso te dar é... Faça agora. O que quer que você queira fazer... Faça agora. O que você precisa dizer... Diga agora. Quem você quiser ser... Seja essa pessoa agora. Não minta para si mesmo. Seja essa pessoa hoje. Não temos garantia de amanhã, nem você, nem eu. Nenhum de nós. Tudo o que temos é o agora. Não guarde o seu melhor para o outro dia. Esse dia pode nunca chegar. O mundo merece o seu melhor hoje. Você merece a bênção de saber que deu o seu melhor hoje. Todos os dias, lembre-se de como você é abençoado por ter mais um dia... E certifique-se de dar o seu melhor para esse dia. Você pode nunca mais passar por aqui. Você pode nunca ter oportunidade de dizer às pessoas que ama como realmente se sente. E se você nunca mais tivesse essa oportunidade? E se as pessoas que você ama nunca soubessem o que você sente por elas? E se eles nunca soubessem o que significam para você? Hoje é o dia. É dia de se sentir bem. É dia de agradecer por todas as bênçãos que já existem em sua vida.